A TV Engenharia conversou com Vera Selon Garay, 19 vezes funcionária homenageada nas formaturas da Escola de Engenharia. Atualiza! Tenho 39 anos de serviço público. Estou na Biblioteca da Engenharia há 19 anos. Eu e outros colegas viemos para a Delegacia do MEC, que foi extinta pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Quando cheguei aqui, eu e outros colegas não sabíamos para onde iríamos, né? Aí eu vim direto para a escola de engenharia. Aí eu falei com a Maria de Lourdes. Aí ela disse, ó, oh, tem uma vaga na biblioteca da escola de engenharia, tu vai trabalhar com a Júnior, acho que vai gostar muito. Cheguei aqui, assim, meio me assustei um pouco, em função dos livros, a colocação nas estantes, as minhas letras, que era tudo bem diferente do que eu fazia antes. Mas no decorrer, o tempo que ir pegando e amando o que eu faço. Amo o meu trabalho, amo o que eu faço. O contato com os alunos, com a comunidade em geral, é muito bom. Gosto de trabalhar com o público, já trabalhava também com o público. É bem diferente do que eu fazia, mas assim mesmo, me adaptei, me adaptei super bem. Em 2004, para minha surpresa, foi a minha primeira homenagem. O funcionário homenageado da Biblioteca da Escola de Engenharia. Nunca esqueço que Giovanni Renato e Emilene entrando e me convidando foi assim uma felicidade muito grande porque eu faço com amor mas esse reconhecimento dos alunos foi muito gratificante foi muito maravilhoso e de lá para cá de 2004 para cá já são 19 homenagens em 19 anos de serviço é maravilhoso é muito bom ser reconhecida mas assim ó eu faço realmente não para ser homenageada. Eu faço realmente meu trabalho com amor. Procuro assim, ó, dar o meu melhor. Eu sempre digo para eles, eles vêm, tem apitaço, tem camisetas, canecas. Participam do churrasco eles fazem para os homenageados. É muito, é maravilhoso. É maravilhoso mesmo, é uma emoção muito grande. E agora minhas últimas duas homenagens em 2019 foi na Engenharia Elétrica e de Energia, que eu já participei. A engenharia civil, também agora em 2019, também tem um sobrinho, que foi nossa bibliotecária também, para mim também é muito bom, foi muito bom também, por ela também, né, e ela também está muito feliz, então assim, é é maravilhoso, tem apitaço, fazem apitaço, me colocaram uh, umas anteninhas, me colocaram faixa como um funcionário homenageada, Fizeram uma bagunça na biblioteca, mas é, é, é emocionante, é muito emocionante, é maravilhoso mesmo. A cerimônia também no salão de atos, eu acho muito emocionante. O pessoal diz assim para mim, ah, mas tu não acha cansativo ficar todo esse tempo em pé, quantas pessoas? Aí eu sempre digo, não acho cansativo porque eu fico assim ó, pensando, analisando, eu estou ali sentada e olhando aqueles alunos ali, Quanto sacrifício, muitos longe de casa, longe de pai, da mãe, sendo bolsista, sendo aula aqui no centro, aulas do Campus do Vale, naquela correria, e depois ver assim, ó, o seu sonho realizado, estar ali ó, participando, ganhando o seu diploma, vendo o pai, a mãe, namorada, irmãos, tios, todos assim, ó, naquele momento maravilhoso. Eu, para mim, é muito emocionante, eu me emociono, fico emocionada realmente. Fico feliz, cada cerimônia, cada formatura, eu fico olhando ali quantos anos passaram aqui na biblioteca, quanto conversamos, quantos assuntos tivemos. Então, assim, ó, é gratificante, é, é muito bom, é maravilhoso mesmo. Também tenho os agradecimentos dos TCCs, dos alunos, nas dissertações de mestrado, nas teses de doutorado, também tem um agradecimento. E para minha surpresa, eu tinha um agradecimento até em Florianópolis, um aluno da Universidade Federal de Santa Catarina, entrou em contato com a nossa biblioteca, falou comigo, ele precisava de um artigo que só nós tínhamos aqui e eu enviei para ele e ele colocou um agradecimento no TCC dele e me enviou. Muito feliz, dizendo assim, deveria existir mais pessoas assim no mundo. Então assim, ó, o agradecimento nos TCCs, e nas dissertações e nas teses é um agradecimento pessoal, é o aluno que está agradecendo. Porque nas formaturas é a turma, são várias pessoas que me escolhem, né? Mas essa escolha de colocar no TCC também um agradecimento também é muito bom, é muito gratificante. Fico muito feliz também por esse reconhecimento também.